Olá, tudo bem? Na aula de hoje apresentaremos informações sobre três movimentos argumentativos comuns. A sustentação, a refutação e a negociação. Sempre que vamos nos posicionar à frente a algum tema, apresentando nossa opinião, para que nosso posicionamento tenha força suficiente para ser compreendido e possa até mesmo convencer as pessoas com quem estamos debatendo ou destinando o no nosso ponto de vista, essa opinião deve ser embasada em argumentos. Argumentar é uma atividade muito presente na nossa vida em sociedade. Desde conversas com amigos e familiares, até a produção de diferentes gêneros textuais, como cartas de solicitação de reclamação, abaixo-assinados, artigos de opinião, carta aberta, entre outros gêneros argumentativos. É um exercício intelectual de que lançamos mão quando pode haver dúvidas sobre afirmações. Dizer, eu gosto de suco, é apenas uma afirmação. Não leva ninguém a duvidar do que foi dito, afinal, gosto é algo individual. Mas eu acho que suco é melhor do que refrigerante, implica provar porque suco é efetivamente melhor do que refrigerante. Pois alguém pode pensar, eu duvido disso. Não basta dizer, eu acho que suco é melhor do que refrigerante porque eu gosto de suco. Uma frase como essa não apresenta razões que evidenciam provas concretas. Mas dizer, eu acho que suco é melhor do que refrigerante, porque um suco pode ser saído da fruta, não precisar de açúcar, como de laranja pois o excesso de açúcar é muito prejudicial à saúde. Contém um argumento, sucos dispensam açúcar, que em excesso pode ser prejudicial à saúde. Agora sim, quem está recebendo essa informação é capaz de analisá-la e até concordar com ela. Ao construirmos um texto de teoria argumentativo, é preciso definir a estratégia de argumentação que vamos usar para persuadir o leitor. Chamamos essa estratégia de movimento argumentativo. Ele sinaliza o posicionamento do sujeito em relação aos argumentos que lhe são expostos. Ele pode sustentar um posicionamento de maneira objetiva e impessoal. Pode também, apoiando-se no ponto de vista de outros, concordar parcialmente com este ponto de vista, retificando parte dele, ou ainda rejeitar totalmente um raciocínio contrário, embasado sempre em provas. A linguagem empregada em cada movimento argumentativo é de suma importância para caracterizar o efeito pretendido por quem defende um ponto de vista. Vou esclarecer esses movimentos argumentativos apresentando exemplos práticos. Vou usar trechos adaptados de artigos de opinião com posicionamentos contrários a respeito de um tema polêmico, a flexibilização da posse de armas no Brasil. A ideia aqui não é defender um lado ou outro, mas analisar os argumentos utilizados pelos autores na defesa de suas opiniões. Vamos ver primeiramente um trecho em que o autor se posiciona contrariamente ao decreto aprovado que flexibilizou a posse de armas no país. A flexibilização é um erro sério. Na área da segurança pública, uma das poucas coisas que deu certo no Brasil é o controle de armas. Todas as evidências científicas mostram que quanto mais armas, mais crimes. A tendência é de que suicídios e homicídios aumentem. Hoje, mais de 80% do armamento apreendido no Brasil já foi legal. A arma na mão do cidadão é a que o bandido rouba e usa. Na Austrália, houve série de assassinatos em massa e há cinco anos fizeram um controle muito maior de arma de fogo. Depois, não tiveram esse tipo de incidente. Observe que de início já se observa o um ponto de vista. A flexibilização é um erro sério. E é apresentado um primeiro argumento. Há muitas falhas na segurança pública, mas o controle de armas era o ponto positivo. Em seguida, encadeia cadeias justificativas. Quanto mais armas, mais crimes. Tendência de aumento dos casos de suicídio e homicídio. Quantidade de armas legais apreendidas com bandidos. E por fim, uso o exemplo da Austrália que reduziu a zero os casos de assassinatos em massa com um controle rígido de armas de fogo. O autor deixou claro nesse texto sua intenção de ser contra a ideia de termos mais armas de fogo. Para isso, sustentou a tese, ponto de vista, com argumentos. Esse movimento argumentativo é chamado de sustentação. Dessa forma, ele se compromete apenas com suas ideias em defesa desse ponto de vista. Linguisticamente, podemos notar a ocorrência de uma série de frases afirmativas. E por meio de evidências, Há sugestão de resultados hipotéticos. Agora vejamos um fragmento de posicionamento favorável à flexibilização. O cidadão de bem, com educação e treinamento, deve ter liberdade de saber se quer ou não ter posse ou porte de arma. Não acho o criminoso usar arma que apega é pega do cidadão de bem. A do criminoso vem pelas fronteiras, de forma ilegal. O decreto pode influenciar na diminuição da violência, já que o ladrão vai ter dúvida se a vítima está armada. Mas temos educação e emprego ruins, polícia insuficiente, apesar de bem treinada, além de presídios e sistema judiciário que não punem de forma adequada. Se não mudar essas três coisas, a longo prazo não vai resolver. Percebeu que nesse posicionamento favorável à flexibilização da posse de armas, há um diálogo com ideias de quem se posicionou contra a medida? Observe atentamente esse trecho. Não acho o criminoso a arma que é pega do cidadão de bem. A do criminoso vem pelas fronteiras, de forma ilegal. O defensor da medida contrapôs-se à ideia de que o bandido se utiliza de armas tiradas da população. E justifica seu posicionamento apresentando a origem das armas dos bandidos, o tráfico internacional. Mas ele faz uma ressalva. Ao afirmar que temos educação e emprego ruins, polícia insuficiente apesar de bem treinada, além de presídios e sistema judiciário que não punem de forma adequada, se não mudar essas três coisas, a longo prazo não vai resolver. Ele sugere que o decreto deve estar associado a outras medidas para ter eficácia. Com isso, o autor do segundo exemplo se vale de outro movimento argumentativo, a negociação que consiste em defender um ponto de vista, podendo se apunhar em posicionamentos contrários. E mesmo que este posicionamento oposto seja quebrado por contra-argumentos, relativiza-se sua existência. Aqui destacamos o uso de negativas. No entanto, mas... Podemos encontrar inclusive expressões como concordo, é verdade que, porém, até certo ponto é verdade. Agora vou lhe mostrar outro exemplo sobre o mesmo assunto. Sou totalmente contra. Qualquer ideia de flexibilizar armas no Brasil é uma irresponsabilidade. Quem está se inspirando nos Estados Unidos não está propondo um pacote completo, facilidade no acesso de armas e controle de bebidas alcoólicas. Tem vários lugares em que as pessoas não podem beber na rua. Os americanos têm enorme taxa de encarceramento, um monte de presídio e taxas pequenas de impunidade para homicídio. Aqui não. Se o modelo é o americano, então vamos importar ele inteiro. É evidente o posicionamento do autor. Ele é contra a medida. E como prossegue? Ele rejeita qualquer opinião favorável ao decreto, chamando-a de irresponsável. Em sua argumentação, ele afirma que o decreto segue um modelo norte-americano e apresenta diferenças que, segundo ele, são essenciais para a eficácia da medida, controle de bebidas alcoólicas e eficiência do sistema judiciário. Aqui vemos que o autor se valeu de um terceiro movimento argumentativo, a refutação. Aqui não há ponderação do ponto de vista contrário, há total rejeição do ponto de vista oposto amparado pelas diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Algumas ferramentas linguísticas úteis nesse processo são as negações, as expressões de contraste, por exemplo, mas, embora. Algumas expressões, é falso o que, Engana-se quem? Pelo contrário. Então, resumindo, vimos que um ponto de vista só é válido se houver argumentos. Um argumento pode ser criado através de três movimentos, a sustentação, a negociação e a refutação. Sustentação ocorre quando você apresenta seus argumentos. Na negociação, relativiza-se um posicionamento diferente, mas contra-argumentando-o. A refutação é a rejeição total de ideias contrárias ao ponto de vista defendido. Tenho certeza de que agora você é capaz de criar argumentos fortes para suas opiniões. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!